Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção uma aqui, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere. Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho realiza a correição no TRT de Mato Grosso. Tribunal que está fazendo o seu dever de casa. E estudantes de Direito da Faculdade FAUSB visitam o TRT. Motivou muito, porque eu tenho muita vontade de estar aqui dentro no futuro e vou estudar e vou conseguir entrar aqui. E nossa entrevista é com o juiz do TRT de Goiás, Platão Neto. Não saia é daí, a gente volta já. Qualidade dos serviços prestados pelo TRT de Mato Grosso foram avaliados. O tribunal passou por correição, um procedimento conduzido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Veja como foi. Uma equipe da Corregedoria da Justiça do Trabalho esteve em Cuiabá para avaliar os serviços prestados pelo TRT de Mato Grosso. No relatório do Corregedor, ministro Renato Paiva, o tribunal teve um excelente desempenho. O tribunal que está fazendo seu dever de casa, não é? É, o que nós verificamos é uma administração muito atuante, sempre se antecipando até a correção, já tomando as providências necessárias e isso só dignifica a justiça-trabalho ainda mais. Em relação ao tribunal foram citadas apenas seis recomendações pelo ministro. É um número muito pequeno de recomendações se comparado a, a outras correções Ordinárias, né? O ministro também destacou o índice de conciliação, que está muito acima da média nacional, e projetos de responsabilidade social, como o primeiro passo, voltado à aprendizagem de jovens e adolescentes, e o multiação, que presta serviços sociais à comunidade. É uma equipe que nós começamos a... a trocar experiências, ideias, que tinham todos o mesmo objetivo, mostrar que o serviço público funciona e nós funcionamos aqui na Justiça do Trabalho, no Mato Grosso, é, os números estão aí para mostrar, com responsabilidade. Fazemos além do que é a, a nossa obrigação, com os projetos sociais, cada um melhor do que o outro, continuidade nos trabalhos, iniciados por uma administração, que dão sequência em outras. Quer dizer, a gente está aprendendo, mas com força, com garra, como toda empresa que dá lucro. E qual que é o nosso lucro aqui? a prestação jurisdicional. A correição é realizada a cada dois anos e tem como objetivo avaliar os serviços prestados pelo Judiciário Trabalhista. O resultado positivo era desejado por todo mundo e o trabalho da equipe, do tribunal, de todos os servidores, magistrados, embargadores, refletem esse resultado. Então a gente só tem a agradecer né, a todas as equipes que contribuíram para esse resultado e é claro, não perder de vista que a gente pode sempre aprimorar. E a semana foi diferente para os acadêmicos da Faculdade de Direito do Desembargador Sávio Brandão, a FAUSB. Eles tiveram a oportunidade de conhecer as estruturas e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Veja na reportagem. Sair da sala de aula e vivenciar o conhecimento na prática. Essa foi a proposta de uma faculdade de Várzea Grande, a FAUSB, que trouxe acadêmicos do oitavo e décimo semestre de Direito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 Se eu faltar cinco dias, meu patrão pode descontar do meu salário e das minhas férias? Márcia, se você teve cinco dias de faltas não justificadas, sejam elas por conta de atestado, sejam elas é, porque você se enquadrou em alguma das hipóteses do artigo 473 da CLT, você tem direito a se receber seu salário sem qualquer tipo de desconto. Mas, se eventualmente você não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses, se, se não está, digamos assim, justificado de fato a razão pela qual você faltou, você vai ter que sofrer esses descontos. Agora, se eventualmente a empresa não descontar, então a empresa tomou a sua falta como justificada. Isso é fato. A, a, a, a questão aqui é a gente ter essa consciência de que salário se paga por dia trabalhado, não trabalhou, tem que ter desconto, a não ser que a falta seja justificada. Agora, a falta não está necessariamente relacionada com a quantidade de férias, de modo que seja autorizada a descontar as faltas das férias. A CLT, ela é muito clara, ela expressamente proíbe desconto de faltas das férias. O que existe é um escalonamento da quantidade de dias de férias em relação à quantidade de faltas que a pessoa teve. Mas não é que está autorizado descontar as faltas das férias. Então, se você, no seu caso, 5 dias, 5 dias são 30 dias de férias. Se você tivesse tido, por exemplo, de 6 a 13, 14 dias de faltas, aí sim as suas férias seriam menores, mas não é o caso. Suas férias são de 30 dias. Você também pode participar, envie a sua dúvida para a gente no e-mail comunicação.trt23.jus.br. E o TRT de Mato Grosso considerou discriminatória a dispensa de um dependente químico e determinou o pagamento de 10 mil reais de indenização por danos morais. Veja essa e outras notícias agora no Giro da Semana. Um trabalhador da empresa Odebrecht Engenharia foi dispensado após voltar de um tratamento para dependência química. O caso foi levado à justiça, que considerou a súmula 443 do TST que presume discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. A segunda turma do TRT concluiu que a empresa tinha conhecimento da dependência química do trabalhador e do tratamento que realizava em clínica especializada. Para compensar, foi determinado o pagamento de R$ 10 mil reais de indenização por danos morais. As tendências e perspectivas das licitações e contratações no serviço público, com ênfase na eficiência e combate à corrupção, serão debatidos no Fórum Nacional de Contratações da Justiça do Trabalho. O evento será em Cuiabá nos dias 23 e 24 de outubro. Profissionais de todo o país que atuam nas áreas de gestão pública, assessoria jurídica, auditoria, tecnologia da informação, entre outros, debaterão formas para aumentar a eficiência na aplicação dos recursos. Crianças e adolescentes de Confresa foram beneficiadas com a abertura de uma brinquedoteca e a compra de instrumentos musicais para a escola estadual militar do município. As duas ações foram concretizadas com recursos destinados pela Vara do Trabalho de Confresa. Para a abertura da brinquedoteca instalada no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, foram liberados aproximadamente R$ 4 mil. Reais. Já o projeto de aquisição dos instrumentos musicais recebeu 55 mil reais. A escola vai criar uma banda de música, sendo que dos 40 integrantes, metade estuda na instituição e os demais são jovens carentes da região. E agora é hora de Facebook. A Júlia acompanhou o que foi destaque durante a semana no nosso perfil na rede social. Veja o que ela separou para a gente.